e aí você começa a ver que ela rompe, né? Então, se ele não tem essa elasticidade... Então, é importantíssima a questão da mobilidade, do alongamento, da, da, agora está muito na moda a história da, da liberação miofacial, né? É. Sim, são todas é as estruturas juntas, né? É, como é que isso se complementa? Porque às vezes você fala, ah, vai fazer uma liberação miofacial, vai fazer uma massagem, Ué, mas...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 Nunca é só uma coisa, é um monte Perfeito. de coisa, né? Então é a questão do fortalecimento, é a questão da face, é a questão do pendão, é a questão da mobilidade, é a questão do músculo, né?